Este é o 15º encontro de ouvidores dos TRTs de todo o país. Em debate, temas voltados para a área de ouvidoria, entre eles a lei da transparência e ferramentas de comunicação com o público. Esse trabalho de, de discussão a respeito das, é, da forma de implementação da lei 4000 é 13.460 será também objeto de discussão aqui é, e, e outros temas também afetos à área de, de saúde do, do, do ouvidor e dos é, servidores de ouvidoria, as doenças ocupacionais que eventualmente podem atingir os servidores da área, a humanização no atendimento do portador de deficiência e dentre outros temas que estão afetos as atividades da ouvidoria. É uma maneira de buscar aí o aperfeiçoamento, né? Sim, o aprimoramento sempre. Estamos sempre à busca de uma qualificação constante é, para que nós possamos prestar cada vez mais e melhor no serviço de qualidade, de excelência à população. O que nós temos aqui, na verdade, é uma conversa com os ouvidores sobre como nós podemos fazer uma aproximação maior entre eles, as suas estruturas e as estruturas das assessorias de comunicação que já estão presentes nos tribunais, têm já suas portas de relacionamento com os diversos públicos sejam eles internos ou externos e podemos muito bem entender que a ouvidoria é um importante elo de comunicação também com o jurisdicionado, com o público externo e acima de tudo com o público interno. O Colégio de Ouvidores foi criado em 2012 e é um espaço permanente para a troca de experiência e capacitação para garantir um melhor atendimento ao cidadão. Essa é a primeira vez que o encontro acontece em Cuiabá. Nós fazemos essas reuniões quatro vezes ao ano e trazemos práticas, trazemos palestrantes né, das mais diversas áreas e isso realmente enriquece muito ah, para o trabalho das ouvidorias nos tribunais. A ouvidoria é a porta de entrada né, da, para o cidadão né, com relação aos serviços que são prestados pelo órgão. Né, é, é, por meio dessas informações, das informações que é, que são levadas à ouvidoria, que a administração tem condições de aprimorar os seus serviços. É um momento em que, além de ouvir palestras importantes de conteúdo eh, ligado ao nosso trabalho, ao nosso aprimoramento como ouvidores, também proporciona o encontro com colegas e essa troca de experiência necessária para prestarmos um trabalho qualificado na ouvidoria a partir das demandas próprias e muito, muito específicas das ouvidorias hoje instaladas nos tribunais regionais.